Boa tarde, hoje eu tenho um recadinho para vocês. Hoje temos pizza, tem a pizza bolognesa, tem a pizza de frango com catupiry, pizza de carne seca portuguesa e calabresa. Quem quiser que for encomendar, por favor, é só estar encomendando um pouco mais cedo com o tempo que eu farei com todo prazer, tá bom? Boa tarde, Eu agradeço.